O Centro Esportivo União passa a contar com o apoio do Flamengo para a captação de jogadores a partir do próximo ano. Nesta manhã, representantes dos dois clubes revelaram detalhes da parceria. O encontro aconteceu num hotel, na praia de Iracema. A maior novidade desta parceria é que agora o União passará a contar com um centro de treinamento próprio. Um espaço completamente novo, voltado para a formação e preparação de atletas. O novo CT será construído aqui mesmo em Fortaleza, no bairro Henrique Jorge. E as obras começam no mês de janeiro. Levamos o projeto, fomos lá, viajamos, Rio de Janeiro, levamos o projeto, apresentamos lá, eles gostaram muito do projeto, abraçaram e, e fechamos a parceria. O contrato está assinado. O Centro Esportivo União foi fundado em 1980 e recentemente subiu da Série C para a série B do Campeonato Cearense depois de conquistar o título de campeão da terceira divisão. A equipe entrou para o futebol profissional em 2011. Antes disso, o time trabalhava apenas com as categorias de base. É justamente nesta turma que o Flamengo estará de olho. O objetivo hoje do clube é poder expandir cada vez mais a sua captação, o Flamengo pode estar presente cada vez mais em locais que a gente sabe que, que tem histórico de ter bons jogadores e a região do nordeste, o estado do Ceará, não, não fica atrás nesse sentido. Para o vice-presidente da Federação Cearense de Futebol, a parceria entre as duas equipes só mostra o quanto o esporte aqui no estado está evoluindo. Tenho certeza que essa parceria tem muito a, a contribuir para o crescimento do futebol cearense, porque União partindo na frente, já já outros clubes vão tomar o mesmo rumo, procurar seus parceiros para poder é, alavancar o futebol de base no estado do Ceará. Acesse.